trazendo o um tutorial da música Estamos de Pé, do cantor Marcos Salles, ok? Tutorial esse, patrocinado pelo nosso irmão Jardel, lá de Teotônia, no Rio Grande do Sul, beleza? Um abraço aí, Jardel! E vamos começar o tutorial, então. A introdução são os acordes de Lá... faz muita coisa não então assim para não ficar só segurando o teclado assim ó, é mais ou menos aqui a introdução a gente vai fazer o que a gente vai fazer um dedilhado assim ó. Sobre o Lá, você vai fazer aqui, ó... Dóstico de Lá, tá? 1, 2, Z, 3, Z, 4... 2, 2, 3, Z, 4... Aí no Mi menor, você vai fazer aqui, ó... Si, Sol... Mesma coisa, ó... você vai manter o mesmo dedilhado, tá? Um, dois, três, quatro e vai terminar no ré aqui, ó. É sempre a mesma contagem, são oito vezes, tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai pro Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Aí fez a introdução, a gente entra na parte cantada agora da música. Aí vai entrar aqui então. Começa cantando aqui. Ó. Pressionados, mas não desanimados. Vai pro Fá sustenido menor, tocou o Lá. Agora Fá sustenido menor. Perplexos. Mas não desesperados. Ré estamos de pé não estamos de pé a fazer estamos estamos de pé tá ok, ó. de novo vou fazer e aí depois eu vou encaixar certinho pressiona Tá, então, ó Vou fazer devagar, ó Tá Viu, devagar, ó Isso aqui é um lick, né que eu, Inclusive eu ensino ele lá no curso, tá E aí, por coincidência Ele usa na música, né Caixa certinho, né? Estamos Beleza? Então tá passado esse líquido. Vamos voltar então. ó Pressionados, mas não desanimados. Agora a gente vai seguir. Fá sustenido menor. Perplexos, mas não desanimados. Ré. Estamos de pé. Seguro lá. Perseguidos, mas não abandonados. Fá sustenido menor mas não destruídos ré. Estamos de pé lá. Agora vai vir a parte do não caminhamos, tá? É, tem uns acordes aqui, só que ele usa a técnica de chord melody, tá? Também, né? Por coincidência eu ensino no curso, né? Mas assim, eu vou falar primeiro a base e depois eu vou aplicar o chord melody, tá? Ele faz não caminhamos lá. Sostenido. É o que cremos, o que nós cremos, né? Aí vai por Ré. Continuando. Nação, santa. Lá com quarta, Lá. Somos aí. Igreja. Lá com Mi. Vivemos por Fé, Sol, Ré. Estamos de pé. Beleza? Essa é a base, tá? Em cima dessa base entra esse chord melodies dedilhado, ó. Viu, né, ó, destruídos, mas estamos de pé. Aí. Cortamos de pé. Aí faz. Essa parte aqui, ó. Mi, Si, Dó sustenido. Lá, Si, Mi. Tá? De novo, ó. Ok? Aí agora vai voltar pro Perseguidos Vai fazer, né? Perseguidos, mas não abandonados. É meio ruim isso aqui, ó. Abatidos. Mas não destruídos, estamos de pé. Vamos pegar, hein? Então, ó. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Essa é a contagem. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De novo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vai pro Fá sustenido, menor. 2, 3, 4. Dois, três, quatro. Vai pro Ré. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. No ré são três vezes, tá? Estamos de pé. Beleza? Então, ó. Arará. a outra parte, porque depois tudo é repetição, né? Bom, agora essa parte aqui vai ser o seguinte, Lá maior, Mi tá, menor, tá, tararará, tarará, tarará, tarará, Sol maior, tá, tarará, tarará, tarará, e aí Ré, tá? Sempre isso aqui, ó, de novo, aí você, né? A perseguição não parou. Eliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor Aí vai, continua, né? Lá O inferno não pode prevalecer, Mi menor Vamos avançar, não vamos parar de crescer, Sol Ninguém pode parar a igreja do Senhor Ok? daqui. Aí depois vai repetir, vai voltar para o Não Caminhamos Pelo Que Vemos, ok? Volta para cá de novo e vai para o final, que é a introdução, tá? Mesma coisa, termina com a introdução, ok? Não é uma música difícil, tá? É lógico você tem que treinar junto, treinar junto com a música, para ir pegar, tá no mesmo tom da música original e a cifra vai estar na descrição aí para você baixar, ok? Então, Fica o meu agradecimento para você que acompanhou esse tutorial. Esse é um tutorial patrocinado, como já foi falado aqui no começo, né? pelo Jardel. ok? É, se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição desse vídeo. ok? Se você também quiser patrocinar um tutorial, me chama. tá? O, vou deixar um número aí na, nos comentários, aí você pode me chamar. ok? Ou então você comenta, William, como é que eu faço para patrocinar um tutorial? Eu te passo meu telefone, meu WhatsApp, você me chama, a gente conversa. E aí a gente pode estar tá vendo para fazer, ok? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!